Da Inglaterra, vamos para a França, porque amanhã começa o Campeonato Francês, que também é atração aqui nos canais esportivos do Grupo Disney. O Campeonato Francês reúne grandes nomes do futebol internacional. Mbappé, Neymar, Marquinhos já são familiares. Mas a conexão com o Brasil é forte. Você sabia que entre os 20 times franceses dessa temporada, Onze contam com jogadores brasileiros? São 23 no total. Gerson, Lucas Paquetá, Rafinha, Thiago Mendes estão entre eles. E mais de 30 já passaram e fizeram história pela Liga. De Jairzinho até Ronaldinho Gaúcho, passando pela idolatria de Juninho Pernambucano nos tempos de Lyon, com 14 títulos em oito temporadas, sendo eleito, inclusive, o melhor estrangeiro em 2004. Atualmente, ele é o diretor de futebol do clube. E para comprovar essa sinergia entre os dois países, a Ligue 1 elaborou uma campanha internacional exaltando talento, futebol, estilo de vida e entidades que desenvolvem projetos de inclusão solidária, conectando favelas e pontos turísticos num trabalho em parceria com a agência Analogue Futebol, projeto social francês de educação esportiva e a Onda Solidária no Brasil. A Onda Solidária é uma organização anglo-brasileira que trabalha com a geração de oportunidades Através da educação, meio ambiente e esporte Conectando crianças e jovens do Brasil né, Do Rio de Janeiro e Minas Gerais E assim como de outros países pelo mundo A gente está muito orgulhoso dessa parceria Com a Analog Sport da França e a Liga One Pois abre uma porta muito bacana Para conectar nossas crianças aqui do Brasil e da França E espero que vá durar por muitos anos ainda Marcos, você como um jovem Que está participando da Onda Solidária O que, que representa para você estar num projeto internacional Como esse da Ligue Ano? representa uma experiência muito importante de aprendizado, né, e de conexão com essas várias culturas, né? Nossa, sendo muito gratificante, uma experiência nova para mim, amante do futebol e da fotografia, né? Tá sendo muito bom, muita experiência, aprendendo novas técnicas e eu estou muito feliz de estar representando assim em primeira mão a liga do ano da França e está sendo muito bom mesmo, muito gratificante. A partir de agosto, vocês vão acompanhar todas as emoções do Campeonato Francês aqui nos canais da Disney. Eu estou aqui na praia de Ipanema e vou conversar com o um gerente de projetos internacionais e direitos de mídia da Ligue 1, Ben. Are feeling home in Brazil? Yeah, I feel home in Brazil. Like Brazilian feel at home in brasileiros France. Uh, like we have a lot of Brazilian in França, in soccer or a lot of artists and I really feel at, at home. We are happy to be here because uh, it's one of our best markets, um, the one to develop uh, a lot. And Brazilian fan's increase increased like 20 fresh in since last year. What we did is collaborated with two associations, Honda euh, Solidarité au Brésil and Analog Sport en France, which aide professional euh, insertion professionnelle par le biais de la photo. And what we did is we took photos of jeunes artists. Donc, de essas associações, que associations pardon qui, uh, qui ont porté les maillots de Ligue 1 qui ont pris en photo qui sont fait prendre en photo uh, donc ici on en avait quelques-uns on avait notamment le PSG Lyon Marseille Monaco là-bas on avait uh, Montpellier Lorient en France Sessões de fotos e vídeos foram feitas no Rio de Janeiro e em Paris com jovens das organizações Onda Solidária e Analogue Football. O resultado foi um clipe empolgante o ponto alto da ação foi a criação de um painel em Santana do Deserto, em que o artista brasileiro Paulo Ascioli produziu uma colagem de camisetas da Ligue 1 em um campo de futebol. O campeonato francês começa nesta sexta-feira, dia 6, com e Nantes. Transmissão aqui, da Fox Sports. Às 3h55, com o trio Nivaldo Prieto, Stefan Darmani e Zinho.